Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o GeoGebra, especificamente sobre a janela de álgebra e a janela gráfica. Bom, então fica aí comigo. Então, tá? Vamos abrindo o GeoGebra aqui de cara. Antes de começar tudo, vocês... eu vou abrir aqui rapidinho mostrar... A versão que eu estou usando, isso é bem importante, eu estou usando o GeoGebra Classic, tá? Clicando em licença, vocês vão perceber que nós estamos, que eu estou usando aqui a versão 6.0, de setembro de 2020. Então ela é bem atualizada, acredito que não tenha nenhuma mais recente que essa. Ela se assemelha cada vez mais que eu posso perceber ao GeoGebra Web, tá? Dá pra... Percebeu o quanto eles querem investir na ferramenta via do navegador E que eu acho bem legal e tenho usado cada vez mais Mas eu vou mostrar nessa ferramenta instalada aqui no meu computador, tá bom? Vamos conversar Existem muitas funções no GeoGebra Eu vou focar hoje um pouco uh, na janela gráfica e na janela de álgebra, tá? Até porque elas trabalham em conjunto Então vamos lá não vamos explorar muito esses botõezinhos aqui em cima, que é mais para construções geométricas, apesar de a gente poder utilizá-las também. E, então vamos lá. Olhem aqui em cima os botões de. Eu tenho algumas coisas para. a questão das funções, para acrescentar funções, né? Tipos de funções. Aqui eu tenho algumas configuraçõezinhas da janela de álgebra, a gente não vai mexer também. E temos os três pontinhos que aí nos abre para outras funções do é GeoGebra. Janela CAS, janela de visualização 2D, eu posso ter duas janelas abertas. A janela de visualização 3D, que nós vamos entrar esse tema para outro vídeo. Planilha, Calculadora de Probabilidades e Protocolo de Construções Lembrando que a maioria destas surgiram após o GeoGebra mais tradicional Ele surgiu aqui com a janela de álgebra e janela gráfica tá? Eu vou falar um pouquinho sobre inserção, inserção de funções E só ir um pouquinho além pra Mostrar para vocês como colocarem o domínio Para a gente poder trabalhar e explorar algumas dessas ferramentas tá? Para digitar as funções aqui basta vir aqui nomeá-las né eu vou usar a expressão f de x para criar a primeira aqui eu vou fazer algumas vou brincar um pouquinho né fazer algumas operações entre funções então a primeira função vou é fazer uma função quadrática aqui vou colocar x veja que ao digitar alguma coisa que ele já reconhece como uma função ele já vai estruturando ali ao lado na né? janela janela gráfica, um, x ao quadrado mais 2x menos 1, um. ok, temos já uma função, vou mexer aqui, tá. ah, mas eu quero, veja que ela é uma função com domínio em reais, né? vai até, à medida que eu vou afastando com o scroll do mouse, essa bolinha, a rodinha do meio, giro pra frente, eu aproximo, pra trás, eu afasto. Ah, mas eu quero uma função com um domínio bem estabelecido. Isso aqui é, uma, é uma, uma possibilidade e é bem interessante, tem mais de uma forma de se fazer. Vou mostrar alguma delas. Eu vou, dar, primeiro de tudo, dar um nome à função, g de X agora, igual, e agora eu vou digitar a palavra função. Então, que tem... Muitas das funções das, do, do GeoGebra eu, eu, eu, eu desconheço, a gente desconhece de tantas que são, mas a gente começa a digitar o que nós queremos. É importante estar em português para vocês utilizarem, acharem mais fácil. Ó, vejo que ele acha que função, lista de números, eu posso criar uma função a partir de vários números, ele vai aproximar. E o que nos interessa é essa, ó, função... Valor de x inicial e valor de x final. Aqui eu estou delimitando o espaço do gráfico, que é uma aplicação que nós vamos ver. Então veja que está entre vírgulas três itens. O primeiro item que vai aparecer aqui vai ter que ser a minha função, o segundo vai ser o x inicial e o terceiro o x final, tudo entre vírgulas. Então vou clicar. Então vou digitar a primeira função. Vamos lá. A primeira função eu vou querer fazer uma função x menos 3, tá certo? x menos 3, ok. Essa é a função, uma função afim. Depois, valor de x inicial. Vou apagar esse, isso que está aqui. Vou colocar uma ela delimitada de menos 3 até, agora trocando para o lado, 5. Enter, e olha aqui, vou afastar um pouquinho. Veja que ela está delimitada de menos 3 até 5. Isso eu poderia fazer com essa também. Tá? E vou fazer uma outra função e uma outra forma de delimitar também a função. Tá? Vamos colocar aqui sim a função h. De X, igual, e, e agora eu vou usar a função c. Ou seja, se, condição, então, tá? Qual que é a condição? Aqui na condição eu vou colocar os valores que eu quero de x, o domínio da minha função. Vou colocar um agora de menos 4 a 1. Então, se, então, menos 4, x... E menos 4, ou x maior que menos 4 e menor que 1, ou seja, se os valores de x estiverem entre menos 4 e 1, então a minha função ou será, ou será aplicada na função. Vou usar uma função logarítmica aqui: logarítmica, log de 2x. Certo? Enter. Pronto. Acho que ela, essa função que eu acabei de fazer, a função H, é essa aqui. Eu vou dar um zoom, ó, está delimitada de 1 até menos 4. Tá? Ele nem, ele não assume valores, tá? ela só atende a zero aqui, mas não vai ter valores, então ela vai ser limitada até 1 aqui. Tá? Então assim a gente pode brincar e fazer, e, e, e fazer as funções... Com o um x definido entre intervalos. Aproveitando, mostrando algumas outras funções aqui que a gente pode fazer utilizando. Agora, aqui, eu gosto de usar essa ferramenta aqui, que é muito comum nós encontrarmos a interseção entre. Uh, não, desculpa, é em ponto. Tá? Aí existe interseção de dois objetos. Então, por exemplo, eu quero ver esses pontos de interseção aqui. Eu vou clicar num objeto, no outro e marcou. Não sei porque ele não marca. Eu tenho que fazer duas vezes para ele marcar os dois cada uma das interseções. Novamente, interseção entre dois objetos, clicando aqui. E aqui, agora ele marcou o outro ponto ali também. Estão aqui. E assim eu poderia fazer com essa outra função, e aí ele está o ponto bem definido, 0.37-14, 0.07-0.86 uh, Certo pessoal, ah, lembrando que algumas outras, outras coisas que eu posso mostrar para vocês, lá em cima no menu de cima Acho bem importante vocês trabalharem, se logarem, né? mesmo sendo a versão instalada no computador eu, a gente cada vez, como eu disse, a, que eu pude perceber a tendência do GeoGebra, ele cada mês ser mais online, mais rede social compartilhável. Ó. Aí até para eu já deve ter uma opção. Eu acho que não é aqui. Vamos achar opção. Eu posso compartilhar o meu objeto, arquivo. Aqui, junto das opções gravar ou exportar imagem, que a gente utiliza muito para fazer avaliações, tem a opção também compartilhar. Ele não está salvo, então, por isso ele provavelmente vai pedir para me salvar. E aí eu posso compartilhar esse link, inclusive como um objeto lá no nosso grupo que nós fizemos, no GeoGebra. Cada vez mais nós conseguimos... Uh, deixa eu tentar aí compartilhar esse exemplo aqui, ó. Exemplo, eu vou salvar ele primeiro, tá, está salvo, Não sei se eu consigo daqui da versão, ah sim, ó. imprimir, exportar imagem, embutir, se eu copiar aqui, esse embutir é muito interessante, até em sites que a gente consegue como, pode editar HTML no próprio Moodle, nós podemos colar toda essa parte inteira o GeoGebra ficar rodando online, ou mesmo esse link, se eu copiar, eu posso compartilhar, colar em algum grupo, onde quer que seja, ele vai estar público, já que eu marquei lá como público, ele pode estar público ou privado. Tá? Explorem mais algumas ferramentas, explorem bastante o GeoGebra, a gente aprende mexendo mesmo, tá? e na sequência eu vou dar algumas tarefinhas para vocês brincarem e explorarem aqui no GeoGebra. Tá bom, pessoal? Até mais!